Encarando a notícia de frente. Uma sessão extra que. Teria para a votação um projeto aí, um projeto 1866, que seria para a doação de um terreno para uma empresa do município de Alta Floresta. Mas, an momentos antes da sessão extraordinária, aí, a líder do prefeito na Câmara acabou pedindo que fosse retirado desse projeto é, para continuar em discussão. Não se descarta que ele possa voltar até o final do ano, até tá? porque são previstas mais sessões extraordinárias. Mas pergunto à vereadora Cida Cicuto, ela que é líder do prefeito na Câmara de Alta Floresta, Vereadora, a retirada desse projeto, o que, que significa? Porque estava polêmico demais, alguma coisa errada, o que aconteceu? Na verdade, nós fizemos uma reunião agora de manhã, né, inclusive com a empresa, onde ele expôs né, o projeto para a gente. A retirada se deu né, o... pelo motivo, que é um projeto... É, grande que a gente que precisa análise profunda, né? Eu mesmo não analisei o projeto, não tive tempo, né? E até porque nós recebemos nos, na sexta-feira à tarde, então nós achamos prudente é, derrubar o regime de, é, a princípio derrubar o, o regime de urgência e tramitar normalmente o projeto pra, para que tenhamos prazo para análise. Mas aí em conversa, né? É, com o presidente da casa, é, ele achou prudente fazer a retirada. Como quem pode fazer a retirada é só o, o executivo, que é o proponente do projeto, ou eu, a vereadora Cida, como líder do executivo, que posso fazer a retirada. Né? E, mas eu não ia fazer uma retirada de um projeto também sem a concordância do prefeito. Né? Então eu liguei para ele... Né? e ele falou que realmente era para fazer essa retirada do projeto. Né? É, para que a gente possa depois vir, voltar para essa casa, tenhamos tempo para análise. Este ano ainda? Então, não ficou definido nada. O problema ah, que, que, no, que vê é o seguinte, que se não vir esse ano, né, também assim, para casa, ano que vem é ano político. então Isso era um dos motivos da, da pressa de, do regime de urgência para que fosse votado, né, para que a, a o ano que vem não possa ser feito nenhuma doação. Né? Mas nós, hoje entra-se em recesso, nós votamos, terminamos de votar o orçamento, então a partir uh, de hoje estamos em recesso, pode acontecer alguma convocação para ao, algum outro projeto né? e pode ser que esse tem, também venha, mas não ficou definido nada a respeito disso. Né? Até porque no recesso o, o, nós não temos a obrigação de comparecer à Câmara para votar. Né? Então vamos aguardar os próximos dias aí o que vai acontecer. Obrigada vereadora Cida Secuta e olha só, e os vereadores estão ah, realizando sessões extra uma em cima da outra. ali ó. Daqui 20 minutos, por exemplo, né nesse momento que a gente está aqui, é, 20 minutos depois, acontecerá uma nova sessão extra. Qual que é a intenção? Limpar a pauta, limpar a pauta para que não fique nada para o ano que vem. Como a vereadora Cida Ciculto falou, ano que vem é ano político e por isso essas discussões aí em cima da hora e a gente vê que, olha é o seguinte, o projeto não foi aprovado, muita gente aguardava aqui, né, o pessoal da empresa é, aguardava também essa votação, tem aqui ó, empresários, aqui lideranças políticas, é, um público até considerável, né saiu um pessoal que estava aqui agora há pouco, tinha mais gente, aguardando principalmente o que seria votado, aprovação ou não é, dessa proposta e é a doação de mais um terreno no município de Alta Floresta. Com imagens de Jefferson Claudino Arão Leite, para a TV Nativa.